Eu tô atrasada, desculpa, eu dormir muito mal. Hein? Eu já achei isso nem vivo. É, Léo, a gente pode continuar de caminho? O que foi? Não tem nada aqui. Eu sei, eu só não gosto daqui. Enquanto uma chave pra gente passar aqui, mais rápido a gente sai. Ok? Chegamos! Prendi, acho que o meu pai chegou. Ei, Oi, pai, filhão! Bem. Tudo Beijo. bem? Então, fiquei sabendo que tem uma nora nova, queria conhecê-la onde ela tá. Ah, é você! Tudo bem? É, é Giovanna, prazer. <risos> Olha, pode me chamar de Afonso, não precisa de tanta formalidade não, tudo bem? É um prazer conhecê-la. Então, filhão, sua mãe tá onde? Mãe então lá na cozinha, vai fazer o almoço. ok, vou lá, já volto. O almoço tá pronto. Bom, Giovana, eu não sei como costumam fazer na sua casa, mas aqui a gente costuma fazer a nossa oração antes das refeições, tudo bem? Claro. Ok, então todos. Senhor. Abençoe a nossa família a esta comida E abençoe principalmente a nossa querida Giovana, Para que nada de errado e de mal aconteça com ela Então me dá aqui seu prato que eu vou receber Depois de tanto tempo de vocês dois juntos Finalmente consigo hum. ver O que meu filho vê em você Você me parece uma jovem muito educada Inteligente e muito bonita, amiga. Eu sei quem é você. O quê? Não. O que foi? Foi você. Eu? Foi você. E agora eu estou passando de bom moço, pai de família. Olha, Diego, eu... você me desculpe. Eu era, sei quem eu você uma, é. Eu era uma pessoa mais nova na época. Você não tem ideia do inferno que eu Você é uma garotinha muito bonita, sabia? Obrigada! Você gosta de sorvete? Sim! Vem comigo então, eu vou comprar um sorvete pra você. Antes do sorvete, vou te mostrar meu cantinho preferido aqui no parque. É só não gritar!